eu quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele. Mas foi eu quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele. Cê desistiu da dança, o Michael Jack Cearense Vou fazendo um freestyle que convence Sabe, na moral, faço a rima de segunda a terça Maior dificuldade é comprar um chapéu pra sua cabeça Pra imitar o Mike, por isso que agora cê não honra nesse Mike Pô, solta o beat, te placa, tudo um Que eu vou te matando, que eu faço strike Sou tudo aquilo que você quer ser Mas sabe que você nunca consegue, pô Sabe a derrota na batalha, o gafo tá no flow Por isso que ela te persegue Você faz a sua cara, fica mais feio que é Por isso que cê parece o cacho no meu pé Cê tá ligado, mano, que eu tô te batendo aqui agora De todo o ângulo que eu te olho eu percebo que o Samané é, oh. eu, eu, é resposta, João, não. Levanta a mão geral Vai de bar Quero ver matar ele Quero ver matar ele Aê Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele na tua boca, né? Manchava, ficar quieto. Pois agora eu vou chegando na parada. O jornal destroça. É melhor você parar, porque a praça é nossa. Se você não entende, olha só, moleque louco. É melhor você rezar para Nossa Senhora. só feio igual o casco do seu pé Mas você esqueceu que jornal na batalha é casca grossa? Isso que acontece, vou te atualizar contar. Por isso nessa fazer agora eu vim pra despachar. Suavidade, mano, é efeito Eu pareço uma, né? Mas eu não fico rimando desse jeito. Isso que acontece é você ficar. Namora, agora eu vou suplicar. uma hip hop que eu vou matar. Você pode até toma -tá, não tem ginga Olha só moleque, que tá ligado, eu te espanco Você não tem ginga Tem que ter melanina, esse é menino branco Aí <risos> <risos> Gabo, <risos> ah, você tá ligado, eu vou chegar Rima hip-hop agora já tô inovando Suavidade e sua cara é muito feia Critica pela dança e você dou escarrapato Na sobrancelha Tá bem difícil deixa eu te contar Que que o barbeiro tentou aqui fazer Não deu pra entender Não vou absorver por isso na batalha agora acabo com você Cê faz essa careta entende nessa batida Não ligo pra você, cê sabe tudo da minha vida Melhor você parar porque a missão não foi cumprida Por isso que hoje você vai virar sua inicenda Jogaram de um lado pro outro, na moral Cê tá ligado que Jornal é aqui no instrumental Moleque, você é boçal, tenta mais, meu rapaz Porque eu sei que seus versos são muito superficiais direito ah. que... de resposta, do outro lado Ai, ai, ai O que vocês querem ver? Sangue E o que vocês querem ver? Sangue E o que vocês querem ver? Sangue que querem ver? Sangue, Sangue. Tá o meu gingado com essa cara de colher Cê fala do meu cabelo, seu pezinho é feito na tapué E ainda cê quer graça, pode pá Te desafio cê rimar sem falar, melhor você parar Porque cê sabe, gafrão tá em brasa Aproveita que dança e faz mal, ó que passa a casa Por isso que eu te bato, ó que pezinho Fez a 28 em cima e ainda fica igual um ninho Cê tá ligado, mora aí o que? é Um João de Barro Parece a mesma coisa, cê sabe que eu já animo, Por isso que fazer o freestyle que eu já comparo E quando eu tô rimando, cê sabe que eu te ensino até porque você sabe, meu mano. Amor eterno, é estilo a sopa que você usa dançando. Você vai ver que o diabo não veste eterno. É. Terceiro. Terceiro. Terceiro! Terceiro! Terceiro! Vamos lá? Vai direto? Terceiro round para o ímpar É isso? Quem começa? Capor começa, vocês pediram então, família! Já, Rafa, já que é TG. Levanta a mão pro papelão. Levanta a mão pra grande. cima. Grande. Ter levanta a mão pra demorar a energia! Preparado de é, quem? É, é, é, é, é. Você quer que seja violento sangrento do ponto e grita! O seu crânio! Vai que vai, cachorro! Tudo bem, tudo bem. <risos> oh, yeah, oh. Quem entra no beat ganha, manda, por isso que o Gaflow vai chegar se te falando. Pô, vou fazer se for pra testar. combinar com sua testa. vou comparar testando então. Posso fazer uma divulgação, uma publicidade de verdade. Vou divulgar aqui ao jornal. Só tem presença e boa qualidade então. Sabe que isso não funciona. Gaflow te deixa que toma. Toma, você pode até tentar, mas sabe que agora você vai pra lona. Foi pra lona, separou, Mano, cê tá fudido Tá vendo isso que é o resultado de batalhar aqui comigo deixa eu vou vou te contar Você é meu fã Desci pela lona e você pro inferno, desceu de bogando Isso não acontece, deixa eu só te contar Olha só, moleque, deixa eu só te falar Rima, hip hop demorou, demorou, demorou, demorou Então deixa eu te abraçar Então toma cuidado, olha só, moleque Você tá ligado, chapa que cê tá sem sorte Aquele ditado, deixa eu dar um abraço uhum. É um abraço de morte, isso que acontece, deixa só eu te contar Por isso que agora, você tá perdido Rima, hip hop, se não sabe disso, então você vai ser banido Eu fui pro tobogã, então vamos fazer uma enquete É só suas rimas sem açúcar, eu acho que é diabetes, pô por. por isso que você fala de inferno, pô Sabe que agora eu sou diferente, faz favor Fala de inferno, puta bafo Botinho de contraidente Ah, não entendi Vou falar pro privete por que cê tá falando que eu sou tipo de abet? Olha só moleque, você já está ligado, vou chegar nessa batalha no flow Quem seja que beta vaza, porque o doce chegou O doce chegou, encaixa no flow Aquele mesmo que cê não encaixa no trap Cê sabe, mano, eu faço rap nesse plano Cê fala de doce na batalha, por isso que agora eu sigo sempre só te amassando Mano, cê não entendeu? Passou a rima ninguém liga você quer falar de açúcar quando ele se revolta? A revolta é a sua, amiga. Ah! Olha só, moleque, fica bem difícil de entender você. Por isso, nessa batalha, é melhor você se render. Se nem Yau, o que quer é RP? É.